Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo ao canal Oficial Tecno. E no vídeo de hoje eu quero fazer o teste com o t 2 c literalmente tocando música e jogando dentro do copo d'água, beleza? Aqui no canal eu tenho um vídeo parecido com esse aqui, onde eu testei o QCYT1C jogando na água. E o pessoal perguntou se eu não iria fazer com o T2C. Então, hoje o bola da vez é esse camarada aqui, tá Ok. É, lembrando que eu não fiz esse teste ainda, então não sei como que o fone vai se comportar. Se ele vai queimar, se não vai, se vai estragar. Eu não sei o que, que vai acontecer. Então, para você acompanhar essa saga aí, eu peço que você fique no vídeo até o final. para você ver qual que vai ser o resultado, beleza? E é o seguinte. É importante que você entenda que a caixa tática dele não é a prova d'água, tá bom? Nem do T2C, nem do T1C. Não vai confundir jogar na água porque você vai queimar seu equipamento, beleza? É, e outra coisa. Quando a gente fala assim... Ah, o fone é a prova d'água. Né? As pessoas pensam logo no extremo, pensa que pode mergulhar o fone lá no Oceano Pacífico que ele vai funcionar tranquilão de boa. Ou então, de repente, pegar os fones e lavar com lava-jato que vai funcionar tranquilo. Não é bem assim, tá? Essa frase, a prova d'água, ficou um pouco genérica. O que, o que o manual quer dizer, o que as pessoas querem dizer é que esse termo, prova d'água, tá dizendo que o fone é altamente resistente à água, juntamente né, com o sistema IPX4, que garante aí a alta capacidade de resistência a contato com a água com os fones, tá bom? Tanto que aqui no canal eu já fiz vários testes com o QCYT1C, jogando na privada, lavando na torneira, mergulhando em copo d'água, tomando banho com os fones, e o fone se mantém aí tranquilamente, muito bom até o dia de hoje, tá beleza? Agora, alguns cuidados que você tem que ter, principalmente na hora de você molhar o fone, é de sempre secar ele, tá? Seca ele bonitinho, tenha um cuidado com o seu fone, que você vai ter fone aí pro resto da vida, beleza? Agora, uma pergunta que o pessoal fez bastante pra mim aqui no meu canal. É, o fone é a prova d'água? Eu posso tomar banho com os fones? Eu sou suspeito a dizer isso, mas eu tomo banho com meus fones, tá? Tanto T2C quanto T1C. Óbvio que... Pode suar por dentro o equipamento, os fones podem suar por dentro por causa do, do vapor do chuveiro, ele pode suar. Entra água, não vai, mas pode suar por dentro por conta do vapor. Então é importante que você, se for tomar banho com fone, que seja um banho rápido, tá? Toma um banho ali, lava ele, né? seca ele bonitinho, para você manter o equipamento aí em bom, em bom estado aí por bastante tempo. Mas o indicado é que você primeiro toma o seu banho, depois você utilize o fone, beleza? Então, uma coisa de cada vez. Se você quiser testar o fone aí, tomando banho, tranquilo, não vai acontecer nada. Mas lembrando que tem que ter cuidado aí se for em água quente, tá bom? Esse aqui, diferentemente do T1C, ele veio com umas características bem peculiares aí, né? Bem legais aí. A primeira delas é a capinha da caixa tática, né? O T1C não tem essa tampinha aqui. Que eu achei massa demais essa tampinha aqui, porque protege o fone aí de cair terra, sujeira, poeira, né? Ela fecha aqui e fica de boa, né? Eu dei um tapão aqui, mas ela tem um imãzinho aqui, ó, na ponta. que só de chegar perto aqui ela já encosta, ó, viu? Mas é, é tranquilo por isso aí. O t c não é ruim por causa disso. Porque tanto esse quanto o t c possuem um imã aqui de contato, ó, que se você soltar aqui, ó, ele já encosta. Se você virar aqui, ele não vai cair, ó. Mesmo, mesmo batendo aqui ó, no fone, ele não vai cair, tá? É, então, esse aqui é um ponto positivo do T2C. segundo ponto positivo que eu gostei bastante desse fone aqui é a caixa tática vem com bateria é, com o dobro de carga do que o T1C. Esse aqui tem 800 mAh. Não sei se você consegue ver aí, mas esse aqui tem 800 mAh, tá bom? Já o T1C são 300, 380 mAh, 350. Não me recordo a memória aqui, mas... É, dá o suficiente aí para três cargas o T1C. Esse aqui, eu já recarreguei por completo ele seis vezes é, carga completa. Tem uma tem macete que você pode fazer, que é o que Se você tirar, é, carregar os seus fones completamente, tirar ele né, e deixar o case carregando, ele vai, vai completar a carga e você tem aí um total de sete cargas. Então, é uma macete que você pode fazer. Da mesma forma, o T1C. Você carrega por completo, tira os fones... E você tem, uma, você tem quatro cargas aí ao invés de três, beleza? Aqui no canal eu fiz um unboxing desse mesmo fone aqui, onde eu mostrei todos os equipamentos dele, os aparatos dele bonitinho, né? As bolinhas aqui do fone, que é, que é a ponta do fone aqui, ó. Essas borrachinhas aqui, como você pode perceber. Eu tô usando as médias, né? Que deu certinho no meu, no meu ouvido. Aqui tem a borrachinha grande, não sei se você consegue ver o tamanho delas. Mas são bem aí... dá pra ver certinho o tamanho, diferente das duas, ó. Essa aqui é pequena, essa aqui é grande. Você pode usar aí a que melhor comportar no seu ouvido, tá? Se é pequeno ou se é grande, beleza? Então veio com duas borrachinhas aí sobre essa lente, né? Dois pares aí sobressalentes. Cabo carregador, manual, tudo bonitinho, beleza? Mas vamos ao teste aí do T2C no, no copo d'água, beleza? Se você quiser comprar um fone igual esse aqui, o link tá na descrição. Você pode clicar ali e ter acesso à mesma loja que eu comprei esse aqui. Para você receber na sua casa aí, bonitinho, com segurança, tá ok? você encontrar em outro site, pode ser que chegue em segurança para você, pode. Mas, sob questão de qualidade e originalidade, eu não ponho a minha conta em risco. Se você quiser botar a sua conta em risco, aí fica por conta sua, beleza? Se você quiser comprar um desse aqui, ou o T1C, um o link dos dois está aqui na descrição também. Você pode clicar ali e ter acesso a eles, beleza? Então, chega de conversa, vamos aí ao teste desse fone aqui. Bom... Eu vou ligar aqui o Bluetooth do meu telefone é, para poder a, reconhecer aqui o fone, beleza? E lembrando também, mais uma coisa aqui, um detalhe que eu esqueci, tá? Aqui nas pontas do fone, não sei se você consegue ver aqui, ó Dentro dele tem uma tela, tem uma telinha, tá? Que garante aí não entrar água por aqui, tá? Já que aqui é o ponto onde sai o som Essa, essa mesma telinha aqui, tem no iPhone também Nos iPhones acima do, se não me engano, do 7 Plus em diante Esse aqui é o 8 Plus ele tem uma telazinha aqui, tá? Onde sai o som e também tem uma telazinha aqui, a mesma telazinha. Então, eles possuem um sistema IP67, onde você pode mergulhar na água até um metro de profundidade, que não dá nada. Eu mesmo já fiz várias gravações aí, fotos debaixo d'água com esse mesmo telefone aqui e tá de boa aqui comigo até o dia de hoje, beleza? Então vamos lá, vou botar aqui o Bluetooth ligado para ter acesso aí, tá legal? Deixa eu tirar os fones aqui, beleza? Vai começar a piscar os fones. Ó. Olha lá, ó, Vendo, começou a piscar os fones. É questão, é porque tá procurando ali o sinal de Bluetooth. Tá vendo? É, já reconheceu aqui. Deixa eu só abrir aqui o Bluetooth. Se ele vai encontrar outro. Olha lá, já encontrou aqui. Tá até com meu nome já, ó. Vou botar tá aqui, ó. Beleza. Olha lá, conectado já. Beleza. Então, já tá os dois conectados. Vou testar agora aqui. Vou ligar o Spotify Para tocar a música aqui. Para ver se tá os dois tocando. Um tocando, tá os dois tocando tá. Só aumentar o som aqui Eu não vou deixar por muito tempo tocando a música Porque senão pode dar direitos autorais aí no meu vídeo E eu perder o vídeo, beleza? Então, escuta aí ó. Não sei se conseguiu escutar direitinho, tá vendo? Tá tocando Tá ok? Agora é que são elas <risos> Ai meu Deus do céu Medo, dá medo sempre que eu faço isso, cara então, Vamos lá, tá tocando Ai papai, vamos lá Joguei, filho, joguei. Se estragar, estragou. Tá tocando, velho. Escuta isso. Olha isso. Tá tocando, brother. Vou catar aqui. Tá tocando, brother. Olha aí, ó. <risos> Mudou nada o som, filho, ó. mudou nada o som tá perfeito o som de novo então hein de novo ah Jesus vamos lá já foi tá tocando Não sei se vocês conseguem ouvir direito aí na, na, na gravação mas tá tocando filhote <risos> novamente aí ó ó ó só para ele e tá suave. Eu tô com um paninho aqui, mas para secar o fone mesmo. Esse aí é um certo cuidado que você tem que ter com o fone, tá bom? Ó, secou o fone. Tá bom. Se mudou o som alguma coisa. Galera, não mudou em nada o som perfeitamente ainda. Se você quiser comprar um fone igual esse aqui, já pode comprar. Porque realmente passou nos testes aí de resistência aí à água. Vou dar pausa na música aqui. Beleza? Então, é isso. Esse aqui é o QCYT2C. Se você tiver a fim de comprar um fone Bluetooth aí, bom, barato, de qualidade, que tem som legal, é, grave, agudo, médio, bem regulado, é esse aqui, tá? Tanto na qualidade dele, é muito bom, quanto no som também, e também no preço, tá? É bem barato esse fone aqui, tanto esse quanto o T1C. Um Como eu falei, o link dos dois tá aqui na descrição, você pode clicar ali e ter acesso aos dois fones, se você quiser, Tá bom? Como usuário, eu dou um conselho para você, né? Dou uma recomendação. Esse aqui, se você for gastar dinheiro no T1C, gasta com esse aqui. É um pouquinho mais caro? É, mas vale muito a pena. Não somente porque a caixa tática é maior, tem mais bateria, mas também pelo, pela capinha dele aqui, que é bem mais bonitinho, como você pode perceber. Ele é bem pequeno, ó. cabe na mão aí, bonitinho, você nem, percebe, você nem quase nem vê o fone ó, fechado a mão, tá vendo? Olha aí, ó. Então, é isso aí. Fica aí uma recomendação de um usuário. Beleza? Então esse foi o vídeo teste aí do QCYT2C tocando música no copo d'água e ele passou 100% aí, está aprovado. Pode comprar sem medo. Se você curtiu esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal para você receber os vídeos aí sempre que tiver vídeo novo aqui no canal o like nesse vídeo também para a máquina reconhecer que um é um vídeo bom e também dá para mais pessoas, tá bom? Não esqueça também de ativar as notificações, porque assim que tiver vídeo novo aqui no canal sobre unboxing, review, comparações, impressões, testes, né, como esse aqui, você vai receber de primeira mão aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!